Vamos com o nosso exercício 80 e 5 do método Mokemeyer para flauta doce soprano. Então, vamos começar, não é? Ah, eu já falei sobre as notas pontuadas na flauta doce em exercícios anteriores, então eu não vou entrar muito em detalhes com relação à articulação. Né? Vou começar primeiro sobre a forma de estudar para deixar esse ritmo levinho, sem ficar pesado né? e uma forma também que você vai ter uma, uma liberdade de tocar esse ritmo uh, de formas sutilmente diferentes, tá? Alongando, um pouquinho a nota pontuada, depois você pode é, encurtar ela um pouquinho sem mexer na métrica né da música, criando, é, digamos, uma agógica. O que é a agógica? É simplesmente essa flexibilidade do ritmo dentro de um espaço de tempo. né Então, por exemplo, você mantém o tempo certinho, mas você tem uma, uma, uma, uma liberdade de expressão rítmica dentro desse espaço. Você não perde a métrica, mas dentro daquele espaço, vamos supor, de um compasso, né? Vamos pensar nesse espaço como compasso, tá? Você dentro desse desse compasso, você tem uma liberdade de fazer isso de diversas formas, né? Então, vou começar é, exemplificando isso. Desculpa, deixa eu tirar esse som daqui. É... Vamos começar exemplificando, né? Vou ligar o metrônomo só para ficar mais fácil, né? Vou fazer a primeira, as colcheias, né? Pontuadas aí de uma forma mais ligada, maior, mais cheia, e depois de uma forma mais é, curtinha, mais seca, tá? Agora eu vou fazer ela um pouquinho mais sequinha. a diferença eu espero que sim né então essas duas formas uh, de fazer ela é uma é uma é uma concepção do ritmo do, do ritmo desculpa e não muda a articulação continua a mesma quer ver deixa eu me preparar aqui para as para as anotações então bora lá Primeiro, o que, que a gente pensa? Aqui, é nesse trecho aqui, ó. Como sendo a célula principal, né? Parar, parar, parar, parar. Ao invés de, deixa eu exemplificar do outro jeito que eu não faço, que é pá, né? É considerar isso aqui, ó. Tá, né? Vamos pôr assim. Tá, tá, tá, né? Por quê? Porque se você colocar o T, por exemplo, se você colocar o T aqui, ó, tara, tá, tara, tá tá, tá, tá, tá, né? Tara, tá, tá, vai ficar pesado, né? Vamos ver aqui se fica mesmo. Eu tenho uma dificuldade, eu exagerei um pouco, deve ter até desafinado, né, um pouquinho. Só pra poder é, ter uma, uma clareza, né, daquilo que eu tô falando. Então, eu tive dificuldade de fazer essa essa, essa articulação assim, né. tá né Então, o que eu faço é esse aqui, ó. É esse aqui, tá? Que é o primeiro tempo tará tará tará tará di di ran e até aqui também ó tará tá, tá, tá. o que para considerar essa frase aqui ó aqui depois um t também né ah, então assim isso aí não é muito muito complicado é uma questão mais de deixar sempre essa, essa articulação desse jeito não muda aí com isso né você vai poder é, alongar ou diminuir a, as notas né para fazer esse tempo seco né? Tem uma questão importante da nota pontuada, é que muitas das vezes, eu estou olhando aqui para baixo porque quando a minha caneta aqui, é que muitas das vezes hum, deixa eu apagar isso aqui, é que muitas das vezes a gente corta o ponto, viu? Para poder, às vezes, respirar, para poder criar uma dinâmica. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. Por exemplo. Vamos por aqui. Deixa eu anotar, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Ah, deixa eu pôr aqui assim para aparecer. Não tem muito espaço né pra eu anotar mas por exemplo a a gente tocar esse aqui quer ver não deixa deixa vocês se desculpem eu tá fazendo dessa forma mas eu vou aumentar uma coisa aqui ó só um instantinho pra eu ter um espaçozinho pra escrever pra vocês pronto pronto então vou escrever aqui, né? Então quando eu falo que às vezes a gente toca a colcheia, né? Assim, ó, a colcheia tá, tá escrito assim, né? Colcheia sem, aqui colcheia, sem colcheia. Às vezes a gente toca assim, colcheia, a pausa, isso na prática, né? E assim, seria isso aqui, né? aqui você tem a cocheia aqui você tem a pausa e aqui você tem a semi cocheia pá pa, para parar pirará pá e às vezes até cortando isso aqui ó tirando esse ponto tá para criar uma, uma certa dinâmica né e às vezes você pode fazer isso na hora que você precisa de respirar por exemplo esse trecho que vem desse compasso aqui até aqui, que ele só põe, ele não põe uma respiração, ele põe a respiração só aqui, ó. Desculpa, aí eu acho demais, né? Então, considerando a frase, né? Aqui começa o tema de novo. Então, você vai respirar, né? para para Pode respirar aqui, tá? Pra fazer esse trecho aqui, ó. Compridão. E o que, que eu fiz? Eu coloquei uma pausa aqui pra poder respirar e não sair do tempo, né? O que, que acontece muitas das vezes é que quando a gente faz, principalmente no começo, assim, quando a gente tá estudando, quando a gente faz as notas pontuadas, a gente costuma ir alargando o tempo. A gente vai alargando esse tempo e a, e a música vai ficando mais pesada, vai ficando mais lenta, vai atrasando, né? Ou a gente acelera demais é, esse ritmo também. Então é importante estudar com o metrônomo e principalmente com estudar primeiro a articulação, né? Então assim, já dicas de estudo, tu, turu, turu, pode estudar isso sem a flauta turu tu, turu enquanto eu vou falando aqui com vocês eu vou apagando turu tu, turu turu turu turu turu turu né é uma forma de estudar e depois que essa articulação tiver bem certinha vocês podem começar a brincar com formas de de fazer esse ritmo com essa articulação né mais para frente quando eu começar a regravar as aulas uh, de repertório, porque eu vou fazer isso, né, começando com a, começando não, né, eu acho que a aula 6 vai ser a canônica, né, que a gente vai falar um pouco sobre, sícope canônica número 1, um, movimento alegro, tá, já tô preparando ela aqui, é, quando a gente for falar sobre repertório e outras questões, eu não vou entrar muito no mérito das articulações, por quê? Porque já está tudo aqui, né? Isso a gente meio que resolve na, na técnica, né? Então a gente vai aplicar essas coisas no, no, no repertório para desenvolver a questão do, do estilo da música barroca, né? E, e tocar mesmo, falar mais sobre expressão, né? E deixar a técnica um pouco de lado, tá? A outra coisa, eu, quando tem essas notas pontuadas, independente se eu já sei a música, se eu já não sei a música, eu sempre começo estudando, colocando a colcheia, nesse caso aqui, ó, como a unidade de tempo, tá? Então, aqui eu vou contar dois tempos, eu, né? Eu no, no começo, assim, eu marcava mesmo, eu fazia assim, né? para saber exatamente aonde eu tinha que tocar né mas ah, para colocar o tempo justinho mesmo para acertar o tempo é, eu coloco a colcheia como unidade de tempo então eu vou acelerar o metrônomo, né senão se eu colocar a colcheia é, valendo um tempo a 60 batimentos por ah, minuto então Vai ficar muito lento, né? Então, ó. Dessa forma, fica muito mais fácil de você controlar o tempo, saber exatamente aonde que a nota se, é, se coloca dentro desse espaço e depois você vai acelerando né Eu vou colocar aqui um pouquinho aí depois acelera mais um pouquinho não der mais para acelerar e que você já estudou bem aí você pode voltar com a semínima como unidade de tempo né aí o metrô vai ficar mais lento né tá muito lento porque a gente já tinha então vamos ver Esse exercício vocês vão poder desenvolver muito a questão das pontuadas né quando vocês forem pegar uma partitura né vocês já vão ter esse esse uh, padrão já preparado né eu espero que vocês tenham gostado a gente vai para o capítulo 10 na próxima semana e eu já vou começando também a postar Novamente o repertório, né? Porque eu consertei as minhas coisas do computador. Eu tô com o meu ah, software aqui que facilita demais, né? Antes eu tava assim com o celularzinho, o celular apagava a iluminação ruim, fundo ruim. Então eu consegui arrumar. Tô com dois monitores aqui para conseguir gerenciar essa parafernália que eu adoro. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado e, por favor, toquem, uh, estudem, comentem né, o que, que vocês acharam das aulas, é, o que vocês estão achando, está ajudando, não está ajudando, faz sentido para vocês, não faz? Será que é uma coisa muito sem sentido? E outra coisa que eu queria falar também, antes de terminar, é a questão da, do mais para Contralto. Tá? Eu vou seguir do, na, na, nas postagens aqui no, no, no YouTube, uh, mais ou menos como que eu ensinaria num conservatório, por exemplo, como já fiz na Escola de Música, né, daqui de Brasília. Então, o que, que a gente faz? A gente passa por um, algum, algumas questões no Malkemeyer para soprano, no básico, né, e para quando chegar na Contralto, a gente não vai repetir, essas, essas coisas né a gente não vai repetir essas questões de, de, de fraseado de sonoridade de articulação tudo isso vai ser ah, dito aqui no pra soprano e quando chegar na contralto vocês já devem ter esse esse conhecimento porque para acelerar né então a gente vai ver na contralto, algumas técnicas né, próprias do, do, do instrumento, que serve tanto para soprano quanto para contralto, também, mas é para acelerar. Então, assim o método para flauta doce contralto vai muito mais rápido, por quê? Por conta desse conhecimento prévio da soprano, tá bom? Então, é importante fazer o método da soprano na soprano. Tá? para depois passar para contrato mas isso não impede vocês obviamente fazerem o que vocês quiserem fazer é só uma sugestão tá mas já tem alguns vídeos gravados da contralto tá bastante eu acho até assim porque um vídeo pega vários exercícios tá bom inclusive era para um, uma oficina né que eu tava fazendo uma oficina online e eu fiz ensinei também essas coisas de articulação, de sonoridade, o som cheio, tá? Mas depois que eu começar a regravar da Contralta, eu não vou entrar nesses detalhes não, senão vai ficar ah, muito repetitivo, e o que a gente quer aqui, o que eu quero pelo menos, é avançar, né, na técnica, porque a gente também pode usar muito repertório para falta de para estudar a técnica também, né, e depois que termina esses o mais, principalmente, é, tem alguns estudos de técnica principalmente escala né? eu vi que nem tem muita visualização da, da aula 84 de escala né? porque as pessoas acham que não vai, vai, vai resolver será que vocês acham mesmo que não vai resolver? Né? o Ricardo Canjo, por exemplo que é um excelente flautista assim, quem sou eu para dizer que ele é excelente né? mas ele tem um método uh, que trabalha a escala né? a escala e a articulação. Então, para quem quiser desenvolver isso, é muito importante né? é desenvolver um, um estudo das escalas. Vai facilitar demais. É um pouquinho chato? É, pode até... Por isso que eu acho assim, que as escalas elas precisam ser estudadas um pouquinho mais avançado. Tá? Um pouquinho mais na frente, quando o, o músico já está mais ou menos lá pelo um ano... De, de estudo né para ir pegando a escala né para poder é, desenvolver também tá tem a questão das ornamentações os ornamentos né que é maravilhoso é uma é uma parte da, da, da música maravilhosa tem a questão da improvisação, Uh, da música popular também, né, que a, a flauta doce pode perfeitamente fazer, porque não é uma questão do instrumento, é uma questão do conhecimento de harmonia, basicamente, para você poder improvisar, né, e eu acho que por isso é só, tá, eu espero vocês na semana que vem, quem não tiver inscrito, se inscreve, né, é, compartilha, comenta principalmente, né, ah, e toquem pra mim. Como? Mandando um comentáriozinho pra mim. Eu mando o meu e-mail, vocês podem mandar um áudio ou um vídeo que eu respondo, né? Por exemplo, tô com uma dúvida, você disse isso, mas eu não entendi direito. Nesse exercício tal, eu tentei fazer, mas não funcionou. É, não sei, não tá dando certo aqui. Então, é uma coisa de eu ver mesmo, né? A, a posição, a postura, a respiração, Tá? Muito obrigada e deixa eu passar aqui para o outro monitor, para eu poder encerrar. Obrigada e boa noite.